Misturadas. O ano tá acabando e tá todo mundo com a vida corrida tentando dar conta de tudo antes de 2020 chegar, né? Por isso, hoje eu trouxe pra vocês alguns filmes bem fáceis de assistir que estão disponíveis aqui no YouTube e você não vai precisar nem de legenda. Mas não para por aí! Pra deixar esse tema ainda melhor, as dicas de hoje são super lançamentos desse ano. O que, é que vocês acham? eu tive a oportunidade de assistir ao vivo a estreia da primeira dica de hoje, chamada Our First Time, ou em português Nossa Primeira Vez sim, o título é em inglês, mas não se preocupem, porque vocês não vão precisar nem de legenda, nem de dublagem, porque simplesmente esse filme não tem falas apenas uma música de fundo o curto de pouco mais de 4 minutos mostra um relacionamento lésbico completo, desde o início quando as garotas se conhecem, passando pelos melhores momentos que viveram juntas, até, infelizmente, o seu fim. isso não é spoiler, tá? É a sinopse do filme, então não fiquem chateados comigo. O intuito do filme é justamente vocês irem vivendo junto com elas o desenvolvimento desse namoro, né? As partes fofas, o carinho, elas ganham intimidade. E claro, já que eu adiantei o final, já vá preparada pra sofrer, né? Porque a partir do momento que elas começam a perder a conexão, vai dando um vazio aqui em quem tá assistindo, sabe? Dá pra sentir o término chegando mesmo. Mas chega de papo, dei uma conferida em um pedacinho de Our First Time. Que é do mesmo canal que o anterior que eu ainda não falei o nome pra vocês mas se chama Unsolicited Project inclusive eu já falei dele aqui no Censuradas porque as meninas estão sempre trazendo algum conteúdo lésbico interessante no caso o que eu vou contar hoje pra vocês é um curto que se chama Maybe Today e traduzindo pro português fica Talvez Hoje. No filme cerca de dois minutos acompanhamos alguns momentos da vida de duas amigas lésbicas que estão sempre juntas. O grande problema é que uma delas tá super apaixonadinha pela outra e a outra não faz ideia disso. É aquela coisa, né? Quem nunca se apaixonou pela amiga? e quem nunca ficou sonhando acordada com a crush? Mas olha, a garota desse filme sonha tanto que eu acho que às vezes ela até confunde com a realidade. Porque é tão fácil a gente imaginar que conquistou a crush, que a gente tá ali de amorzinho com ela e vivemos felizes pra sempre. O difícil mesmo é chegar nela. Já que a gente entrou nesse assunto, eu queria dizer que se você tem dificuldade de chegar nas garotas, eu fiz um vídeo bem especial com 10 dicas infalíveis pra você conseguir conquistar ela. É só clicar aqui no card e conferir. Agora voltando ao filme Maybe Today, o motivo de ele não precisar de legenda é exatamente o mesmo. Ele não tem falas, apenas a música de fundo. Então é mais ou menos como se fosse um clipe, entendeu? Assim fica fácil. E aí, o que, é que vocês acham que vai dar desse drama todo? Será que ela vai finalmente criar coragem e contar para a amiga dos seus sentimentos? Ou vai continuar só na imaginação? E se ela contar, vocês acham que a amiga vai aceitar bem e elas vão começar uma história de amor? Ou isso vai fazer com que ela se afastem? Bom, talvez hoje seja o dia ideal para descobrir. Então dá uma olhada no curta. Agora para fechar com chave de ouro, por que não uma opção brasileira? Aí ah, vocês amam, né? Então vamos lá. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Porque eu já falei dele aqui no canal alguns meses atrás, antes mesmo de ser lançado. Então se você quiser ver, é só clicar aqui no card. E aproveita também para conferir no card algumas outras dicas de filmes lésbicos grátis e brasileiros para você assistir aqui no YouTube. Mas basicamente, o filme Tamagotchi, que estreou agora no fim de outubro e tem quase 23 minutos, mostra a vida de Laura, a partir do momento em que ela decide se desligar da internet e olhar o mundo ao seu redor. Em seguida, ela conhece a Agatha e as duas se apaixonam. Quase como se tudo estivesse sido programado. Gostou? Então aproveita para conferir um trecho de Tamagotchi e depois dá uma estoqueada lá no canal Amena porque tem bastante conteúdo de sapatão por lá. Essa é a parte em que eu peço pra vocês que quando forem assistir esses filmes lá no canal deles, deixem um comentário assim, vim pelo canal Censuradas da Vicky Fequinha, ok? Porque isso me ajuda bastante. Bom, censuradas, mas por hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o tema, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum dos três vídeos semanais que eu trago aqui pra vocês, tá bom? E pra me acompanhar mais de perto também é muito fácil. É só me seguir no Instagram que tá aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fé Atriz, e vai estar tá aqui no centro da tela assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até logo.